Database e Interface de DaVinci Resolve Vamos de uma... Para quem acompanha aqui show é em meu canal sabe que eu comecei em shortcut e fui a live e agora por fim é chegado é chegado a DaVinci Resolve vale, tendo que melhorar um pouquinho a conta para que funcione pero acá estou, vale é onde eu queria estar porque eu nunca tenho plata para Falta para pagar aí um, um editor pago, ou que sei eu, né? como o eh, editor de Adobe, né? o, el, etc. Então, eh, eu he venido sempre em editores gratuitos e ele devem ser Resolve também é gratuito. E aí, pucha, é lo mejor que há. Assim, vale. Mas, sí, vai ter que ter uma compra um poquito melhor, assim, não muito, tampouco, mas. ¿eh? Pero que La mía no es así como la maravilla, pero pero funciona. Entonces estoy feliz acá porque pucha, puedo estudiar a fondo edición. Estoy en esas, entonces les comparto un poquito. Voy a empezar a compartir ahora videos de DaVinci Resolve, de las cosas que vengo aprendiendo ahí. Y espero que te sirva, ¿vale? Entonces hoy voy a empezar acá con Database y la interfaz de DaVinci, ¿vale? Entonces si tú ya editas videos, pucha... Intuitivamente te, te vai poder sacar aí muito bem. E, e se tu está empezando agora e tu compra o suporta, puxa, já baixa da DaVinci Resolve en la página que eu vou deixar aí, enlaces. E, e dale a, a estudiar e aprender aí, vale? Então, já acá vamos abrir a DaVinci. Vinci, É. É. 17, em meu Não é. É. caso É. É. É. É. É. É. É. É. Yo creo, ¿no? Bueno, a ver. Vale, entonces, con el DaVinci acá abierto, tú vas a ver acá el gerenciador de proyectos, ¿vale? Eh, acá tengo unos proyectitos acá, unos de, apenas de muestra. Y, bueno, ya de cara acá, tú puedes agrandar tus proyectos, puedes organizar en, en lista. Tu pode clicar em info e ver la info del proyecto, ¿no? Tá, las Pero... a info do projeto, como está as dimensões, etc. Mas o lo que eu vou agora, antes de começar tudo, é: es, acá está esse cuadradito. Acá, acá são as bases de dados, ou seja, tu pode criar quantas bases de dados te deu a gana. ¿vale? Entonces, antes de começar um projeto, tu pode. É, por exemplo, eu tenho aqui dois, dois data bases, né? um que vai de, de frente à compra, então quando tu instala a DaVinci, ele já vai criar uma database aí em sua própria compra. Por exemplo, minha compra não tem nem muita memória, então eu prefiro deixá-la é, com menos uso em sua memória para que, que logre processar tudo aí. Né? Então, por exemplo, tenho outra data base, por exemplo, de vídeos de YouTube, ou que seja ou de outros projetos, ¿no? tu pode criar, que me... que faça aí... que hace el backup ahí, eh, afuera, ¿no? o backup aí, afuera, ou seja, uma memória externa. Então, por exemplo, essa data base minha está em uma tarjeta de memória. Então, tu pode ir criando projetos para que... tu pode ir criando data bases para que os projetos se querem salvos em eh, memória externa, por exemplo, ¿no? para que não te ocupe a memória de tu compo. Então, como eu falo cá em criar base de dados, não, podes nomeá-la cá, não, o a sea, testes e e podes buscar acá, por exemplo, ¿no? Então, minha base de dados, por exemplo, essa de YouTube cá, eh, eu tenho acá em uma tarjeta de memória, ¿no? Então, tu seleciona e cria a data base aí. Eu não vou criar porque já tenho acá, Olha. e te que ir para tu database. tu pode incluso agora por exemplo desconectar aqui não eu não já não quero usar minha tarjeta para isso eu desconecto aqui e já está eh, por exemplo também se si eu saco minha tarjeta de memória meu bacana vai dar porque está em uso mas só para que te veja saco minha tarjeta E mira, e vais a ver que se queda com interrogação, ¿vale? Por porque esta memória não está online cara. Eu acabo de sacar a tarjeta, ¿vale? então, aunque a minha computadora já ha identificado esse caminho, ele não está apto agora, nesse en momento, ¿vale? então eu vou encerrar aqui. vale? e já volve a normal acá. então, por exemplo, estou aqui em minha database, é... ok? então, isso é super útil para quem não te gine te tu tua aí de, de projetos e etc né? então, cerro aqui de novo e acá eu tenho meu gerenciador de projetos né? posso criar projetos desde aqui ou desde aqui né? então, vou criar aqui um projeto eh, teste Criar, no, E de frente abre aqui o projeto, configuração de do projeto eu vou falar um pouco no outro vídeo eh, Acá, mais que nada, é a interface da VINCE Então... Bom, então está dividido está em, aqui nas bandejas de multimídia Montagem, edição, né? Fusion que é para efectos visuales, assim, eh, Colorização que é o mais famoso aí de da Vinci, Fairlight que é para sonido e exportação. Né? Eu acabei claro, usar mais edição mesmo. Eh, e acá em el panel, puxa, tu pode ver que, tu, por exemplo, tu pode ter tudo activado. Por exemplo, o panel multimídia, tu pode acá encurtar ou alongar, né? A parte de multimídia, o sea, você acata onde tu vai pôr todos os vídeos para edição. Então, depois activar desativá-lo, para ativar efeitos ou desativá-lo os registros, eh, biblioteca de sonido eh, por exemplo, aqui eu tenho o mezclador né? que aparece todos os sonidos ca o volume, né? de de, de meus áudios mescalador eu posso editar também metadatos, inspector né? que vamos ver mais adiante aí também podemos ver aqui ¿no? Né? tamanho em minha timeline baixar posso elegir aqui duas ventanitas né? uma para os vídeos que estão em, em meu painel multimídia cá e uma para que vai exibir timeline de minha timeline acá, o vídeo da minha timeline posso por eles lo cá aqui abaixo mira Si yo quiero regresar al gerenciador de proyectos, yo clico acá y regreso acá, ¿no? Y puedo elegir otro proyecto para, para activar acá. Entonces, acá por ejemplo, una, una cosa importante acá es eso, mira. Acá, con el derecho arriba del proyecto, yo puedo eh, exportar mi proyecto, ¿Vale? Entonces, como mi proyecto no tiene nada, exportó, ah, vale, entonces yo puedo salvar acá en, en mi área trabajo, teste, bueno, vamos a cierro, y mira, se quedó acá mi proyectito, mira, vale, para qué sirve eso, yo exporto todo mi proyecto, vamos a suponer que tú estás editando tá editando ou alguém está editando e envia para ti esse projeto não? tu pode abrir todo esse projeto e começar a editá-lo de novo isso é bom incluso como uma forma de backup assim também não tu pode exportar o teu projeto aí pode enviar a outro editor o ou que seja não o projeto pode criar carpetas cá dentro para organizar melhor não sei lá o que seja o YouTube e, deixa eu já criei uma carpeta e acá dentro puta cria meus projetos, então são formas de organização e tu pode ver qual é a melhor para ti, não? E... Também há uma coisa que te pode ajudar, que é em área de trabalho, tu vens em... ventana, em pantalla completa, cá e tu ganha um espacito aí a mais, não? Te saca cá arriba e... O sea, principalmente para... Puxa, eu... Eu não sei tu, mas jovem, minha compra não é... é grande, não? Então, Sim, sí, te queda corto o espaço tanta info que hay. principalmente quando tu vai a color ou quando tu vai a la zona aí de fusion, então de aí tu para, para que tu salga, tu venha de novo e já está, vale? Um, ¿qué más? Creo que mais? Es Creio que é isso, não? Uh, Aqui em vídeos que eu vou fazer futuramente, vamos a usar mais aqui a la lava de, de edição, eh, Fusion e, e Color, e etc. Não? Essas duas primeiras, aqui não vamos a, a mover muito. Vale? vale, Então, eh, espero que te haya servido aí um pouquinho para conhecer da Vinci. Eh, e, perdendo aí, seguir fazendo vídeos eh, sobre esse editor que é uma maravilha aí. E se te ha gostado, pues, Já sabia, né?